Muito obrigado por você estar nos escutando Hoje vamos falar sobre tristeza Como é isso? Por que, que eu fico triste? Quando a tristeza se torna perigosa E quando podemos, segundo a Bíblia Ou como podemos, segundo a Bíblia Nos resguardarmos ou nos protegermos Desse sentimento que é, que é constante Ele não vai acabar Nós vamos ter que conviver com a tristeza mas antes, quero te pedir uma grande gentileza. Se você está chegando agora, não esqueça de comentar, compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal aqui no YouTube. É muito importante para que possamos apresentar este material também a outras pessoas. Você pode distribuir nos seus grupos de WhatsApp. É só linkar. Você pode agora, por exemplo, compartilhar com mais pessoas. Pessoas. É muito importante para que o evangelho de Jesus Cristo chegue também a mais pessoas. Nós não queremos ficar rico com esse negócio aqui. O que a gente quer é que as pessoas sejam enriquecidas por Jesus Cristo. Oh, já que bom dia! Direto da linha 11. Linha 11, é isso? Confere, já se você está falando direto da linha 11. Oi Alexandre, bom dia, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco no Leitura Compartilhada. Deixa eu colocar isso, no Leitura não. no Ao Vivo, aos vivos, Deixa eu que esse mês de janeiro, o Leitura Compartilhada, terceira temporada, retorna, se o Senhor assim nos permitir, em é, fevereiro, dia 1 de fevereiro, nós vamos ler todo o livro de Salmos, vamos ler todo o Saltério. Mas vamos ao que interessa. Por que a gente fica triste? E aí a gente vai conversar um pouquinho, depois a gente vai orar sobre isso. Porque o ambiente, por que, que a gente fica triste? Porque o ambiente que nós estamos é um ambiente que gera tristeza, é um ambiente propício, porque Deus ainda não resgatou, não resgatou a nossa vida. É, não resgatou o planeta, nós ainda estamos cercados de possibilidade constante, diária, acerca de nós de ficarmos tristes, porque a tristeza é o resultado da queda da humanidade. Nós não temos como escapar disso. Por mais que a gente tenha um ambiente de segurança, um ambiente com muita tranquilidade, nós não temos como escapar da tristeza. Não é porque você herdou uh, uma, uma maldição, não é porque o diabo te persegue. Sim, o diabo persegue a igreja. Mas o próprio ambiente que nós estamos é um ambiente de queda. Nós somos objetos, que somos nós somos pessoas que somos, somos atingidos pela tristeza, mas também somos fábrica de tristeza. A gente também gera tristeza nas pessoas. É, infelizmente, esta é a realidade. E como é isso? Por que que eu fico triste? Porque se nós estamos vivos, este sentimento, ele é presente. Se nós estamos convivendo, é presente. E, e e esse ano de 2020 e o ano de 2021 foi muito interessante por esse grande laboratório mundial a respeito da nossa tristeza. Nós não precisamos simplesmente estar convivendo com outras pessoas para sermos tristes. Porque você pode dizer, não, o que me dá tristeza é um ambiente de trabalho. Ah, o que me dá tristeza são as pessoas com quem eu me relaciono. Nós ficamos em cativeiro, <risos> guardados no ano de 2020. Boa parte do ano 2020 e em alguma parte do ano de 2021, muita gente ainda nem voltou a trabalhar é, presencialmente, né? está no home office, nós estamos num ambiente de tristeza mesmo quando nós não nos relacionamos com as pessoas. Porque todo o mundo, toda, todo, todo o universo está contaminado com o resultado da queda. Então a tristeza é iminente. Por quê? Por que que eu fico triste? Bom, porque primeiro que eu tô vivo. Mas existem algumas coisas que me fazem pensar um pouquinho eu gostaria de refletir com você. A tristeza vem quando uma equação não fecha. E qual é a equação? A esperança em algo ou em alguém não é atendida. Então a frustração, o resultado negativo, te causa tristeza. Nós somos gente que tem esperança. Você tem esperança de chegar e pegar o ônibus, e o ônibus não vem, te gera frustração, te gera tristeza, um nível pequeno de tristeza. Você está, faz um, um projeto, apresenta é, um projeto para um cliente, é, e aqui tem muita gente que trabalha com isso, e aí você prepara todo o projeto, é, elabora o programa, e aí você vai até a apresentação do cliente, a melhor, melhor, melhor roupa, o um melhor perfume, é... Faz a melhor apresentação, apresentação 10, aquela coisa. Então se você fosse, eu, eu, eu amei a apresentação que eu fiz. E aí o cliente diz, vou pensar. Então você, saiu, você foi com aquela expectativa de que a coisa seria positiva. E não foi. E você se frustrou. E o cliente te liga dizendo, olha, muito obrigado pela sua apresentação, mas nós vamos ficar com o trabalho do seu concorrente. <risos> é... Aí olha só, a Lorena diz aqui, eu também achava que o que me dava tristeza eram as pessoas da minha a volta no ambiente da escola. Não é, a gente, foi, a gente foi isolado e a tristeza continua. Então a tristeza, ela vem quando também as nossas esperanças não são atendidas. E nós não somos muito bons de, em lidar com frustração, nós não somos muito bons com isso. O, a tristeza vem também com o choque do inevitável. É... não tem jeito, se você está desempregado, é inevitável que as contas vão se acumulando, e a tristeza vem, não tem jeito, é, é natural, é normal, a tristeza vem quando nós não somos justificados. Nós não, nós não é que injustificado. Nós não, nós não temos um amparo da justiça, ou seja, nós somos injustiçados e encaramos que a pessoa que provocou injustiça continua impune. E isso, no ambiente de igreja, isso acontece a rodo. A rodo ou a rodo. Olha só. É, hoje vai ser só um oi porque a linha 11 tem alguns túneis e a internet fala, é verdade a linha 11 não é toda externa, mas tá joia é, já que fica com Deus, não tem problema depois você vê aqui o gravado e aí é, a, gente, a gente vê um ambiente de injustiça acontecendo um ambiente de impunidade não, às vezes não é com a gente, é com outra pessoa e entramos em choque e isso causa tristeza. Mas quando? E aí vem um outro ponto. Quando a tristeza se torna perigosa? Quando você não consegue sair dela. Quando você não consegue sair dela. Ela, ela passa a ser crônica. E aí ela passa a pintar a vida só em tons monocromáticos. Você não consegue mais sorrir. A tristeza, ela faz parte, mas a alegria também faz. Ela também faz. Ela não pode ser uma constante. Nós vamos encontrar com ela todas as vezes. Mas ela não precisa estar conosco todo instante. Então é muito perigoso quando a tristeza se torna uma constante na sua vida. É muito perigoso. O que você tem que fazer? Quando a tristeza se torna constante, você tem que procurar ajuda. Porque é sinal que você não está encontrando a porta de saída desse sentimento. Ou você não está sabendo lidar com a tristeza. Quando você não sabe lidar com a tristeza, você precisa de auxílio de pessoas que vão te ajudar e conduzir a um momento ou uma experiência de convivência pacífica, racional com esse sentimento olha só, o Gabriel coloca aqui exatamente passei por um período horrível que só passou com a ajuda de terapia e remédios é isso é isso, a gente não pode demonizar terapia psicologia, psiquiatra medicamento, pelo amor de Deus não demonize isso não demonize e por fim como podemos, segundo a Bíblia, conviver com essa tristeza? Jesus é a nossa paz. Ele, ele entende a nossa tristeza porque Ele também experimentou a tristeza. Em Marcos 14, 34 diz, minha alma está profundamente triste. Jesus experimentou a tristeza, não só no jardim do no Getsemane como ele também experimentou a tristeza no cenáculo na hora da ceia sua alma encheu de tristeza porque havia ali muito mais do que os seus amigos o diabo também havia entrado ali e havia é, conquistado o coração de uns dos seus amigos e ele estava triste com isso, ele sabe bom, se ele conhece a, a nossa tristeza, ele sabe como tratá-la confesse a sua tristeza Confesse sua frustração. Ah, mas eu não sei a origem da minha tristeza. Eu, eu não consigo é, encontrar o fio da meada que levou me a me tornar uma pessoa triste. Então fale isso para eles. Eu, eu não sei porque que eu estou aqui nesse limbo. Eu estou nesse vácuo, nesse mundo monocromático. Eu não consigo sair disso aqui. Confesse para ele. Confesse. Ele entende. Ele sabe. É só confessar não sabe confessar não é só confessar <risos> e é uma palavra que, que ela, ela é muito forte porque ela não só sai da boca de alguém extremamente poderoso, amoroso, amigo, camarada, gente boa é, como ela não, não só por isso mas é porque ela carrega em si uma a, a síntese de tudo aquilo que Deus deseja para nós esta palavra é Shalom a paz de Deus caramba isso é maravilhoso Shalom porque é Shalom esta palavra que Jesus diz quando encontra os seus amigos logo depois da ressurreição Shalom é a palavra que os anjos dizem aos pastores, a paz entre os homens, shalom, Jesus nasceu. Então Jesus é o nosso descanso. Então não tem como fugir da tristeza, mas também você não precisa ficar sentado nela ou tê-la como uma amiga para todo dia. Você pode se encontrar com aquele que entende a tristeza e entregar a tristeza nas mãos dele tristeza. É um sentimento que nós vamos ter que conviver com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Estamos estamos num ambiente de queda. Ainda não foi restaurado. Temos que aprender a conviver com isso. Vamos orar? Vamos orar.